Beleza, beleza, tá, tá totalmente sincronizado, depois eu sincronizo A edição Ui, <Susos> ui, tá bom Meu áudio tá saindo O problema do som não Vocês vão um barulho de fundo é Por causa do celular é? então, então, vamos lá Tem que eu esqueci de fazer um negócio aqui Peraí O casaco, deixa eu ligar aqui o casaco que Fica parecendo um negócio que eu Então beleza, vamos lá e aí Enderman, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo explicativo, cara Porque eu quero explicar pra vocês Por que tá há um monte de tempo Epa Tá uma ali, Tá uma travadinha né? Por que que eu tô há muito tempo Sem trazer vídeo pro meu canal, velho Eu sei se que vocês querem vídeo, velho Eu não sei quem quer vídeo Eu só sei que eu já tô a já tô um dois meses, quase dois meses sem trazer vídeo no meu canal E eu vou explicar para vocês enquanto eu tô jogando aqui um Bad, War, um Bad Wars não, Sky Wars Eu vou explicar para vocês, inclusive, gente, eu sou bem ruim em Bed Wars, tá? Bad Wars não, Sky Wars, então não liga sério, se eu tiver muito ruim, tá bom? Então, gente É... Eu queria explicar pra vocês, porque eu tô muito tempo assim, sem fazer vídeo Porque... Porque tá rolando uns problemas aqui com meu computador. É, eu fui tentar gravar, gravar o vídeo de... Primeiramente, eu tava na casa da minha avó. E o computador tava aqui na minha casa. Então, eu não tinha como gravar. É, agora, a gente trouxe o computador pra cá para pra minha casa. E... E aí aconteceu um negócio aí De que meu Minecraft Eu tava querendo começar uma série de Minecraft com mods Mas meu Minecraft tava crashando Toda hora Não abre meu Minecraft Não sei o que tá acontecendo Ele fala que a quantidade de giga de RAM é, Inclusive, gente, se inscreve aí no canal Se inscreve aí no canal Pra poder me ajudar Que aí eu vou conseguir comprar um PC melhor E aí eu... Aí eu consegui comprar um PC melhor da, dá, dá pra mim gravar uns vídeos melhor pra vocês. Tipo, Melhor a qualidade dos meus vídeos, né? Que. Que, tipo, tá muito. Tá muito travado. Então, inclusive eu já tô falando, né, mano. Eu sou muito ruim de Bad Wars, Bad Wars, né? Skull Wars. Então, eu sou. Eu sou muito ruim, velho. Então, eu. É, eu tô. Eu ia começar uma série na 1.17, na snapshot 1.17, porque os Minecraft pirata na 1.17 mais recente tá toda bugada. Não entra no meu mine, então desculpa. O meu Minecraft ficou todo travado, tava lagando tudo, mas eu, eu pouco me importava pro lag. É, o lag a gente arrumava, né? O maior problema é que é que o meu vídeo ficou sem som porque ele não gravou meu microfone. É, meu microfone tá com um probleminha na entrada, gente. Tá com um probleminha de. De que a entradinha não, tem, não tá. Não tá entrando muito bem. Então. Então ele tá com esse probleminha aí, eu tava tentando resolver. Mas. Mas agora eu tô, eu tô usando meu celular pra gravar meu áudio, pra poder ficar melhor. Olha o cara, é bom de MLG. Ah, eu não... Mano, eu não acredito que isso aconteceu Tá bom é... Aí o meu jogo ficou Aí eu Eu fui tentar gravar Aí o eu... meu microfone não gravou Agora nesse momento eu tô gravando com o meu Usando o meu computador pra gravar e... e usando o celular de microfone eu vou tentar fazer assim do jeito que eu tô fazendo mas é eu vou continuar tentando né velho porque eu não vou desistir de tentar crescer no youtube não vou desistir vou continuar tentando porque o meu sonho é um dia eu ter tipo muitos inscritos sabe tipo mais de um milhão de inscritos é o meu sonho velho então se inscreve aí gente, deixa o like aí Que já vai ajudar Sabe? Assiste os vídeos até o final pra mim conseguir Começar a monetizar Pra mim conseguir comprar um computador pra poder rodar melhor O jogo, pra mim poder Ai! Trazer vídeo melhor pra vocês é, ai, Esse vídeo aqui eu não sei se vai ser longo Não sei se vai ser curto Porque eu ainda tenho muita coisa pra explicar né? Tipo outra coisa que eu tava, que era muito comum que estava acontecendo é é que praticamente toda a minha família né todas as pessoas que moram que mora dentro dessa casa aqui que eu tô que eu uso para gravar que tem esse computador aqui é, pegou covid é, a gente eu eu minha irmã meu pai tava bem minha mãe também tava bem ela ela faltava um, aqui, um dia acho, faltava um dia, dois dias para ela sair da quarentena Aí aconteceu um imprevisto que ela piorou Aí tiveram que levar ela pro hospital E aí, por, isso que, por isso que eu fiquei lá na casa da minha avó E não pude levar o computador E aí ficou um tempo sem vídeo aí no canal Agora eu tava tentando gravar vídeo sempre dava alguma coisa mim. Nunca dava pra mim gravar. Tá? Eu editei um vídeo todo bonitinho, mano. O arquivo corrompeu. Eu editei bonitinho, cara. Ensinando você como baixar. Ensinando as pessoas como baixar Minecraft pirata e original, mano. Pra poder baixar de graça. Porque. Porque é uma coisa que muita gente quer, meu mano. Que Minecraft aí de graça, mano. uma coisa muito, muito boa aí que as pessoas. A pessoa quer. Inclusive eu, eu, eu queria muito, agora eu consegui, eu consegui eu Consigo Minecraft de graça Tem uns probleminha né, mano Tipo, o, o pirata Tão tá querendo acabar com os servidores piratas Aqui no momento Servidor só não, né Tô querendo acabar com o Minecraft pirata inteiro E eu tô aqui jogando aqui no servidor pirata por enquanto não acabou Já pararam com o Lunar Client É, de... Pirata, é isso aí, isso aí é um problema, né, mano? Porque, porque eu usava muito o Lunar Client pra poder, poder gravar meus vídeos, é, gravar vídeo não, né? não muito, nem jogar, cara. Eu, eu jogava no servidor aí o Lunar Client, mano, que ele aumentava um FPS do caramba, mano. ficava muito bom de jogar, ficava lisinho. Viu? Ele ainda tinha uns mods muito da hora, mano mod. De, de croma mano, uma da hora mas agora tá agora eles pararam com o meu cliente né? o meu cliente tá são é um grande problema né? porque eu usava muito e agora sem poder usar mano é um bem bonzinho pra mim os meus amigos tava aqui ligando assim. não vou poder atender eles agora que eu tô gravando já matou Porque eles querem jogar a mão, mas... inclusive gente eu tava tentando fazer live Minhas lives não deu muito certo vocês lembram que que uns dias não faz muito tempo apareceu aí no canal um aviso de live uma live de uma live mineirama eu tinha começado uma série de minecraft com mods já mas o primeiro vídeo essa minha série, arquivo corrompeu. E aí atrapalhou tudo, mano. Então aí não deu pra mim... O meu OBS deu problema, mano. Eu não sei, mano. Acho que eu tô tendo azar em gravar vídeo, mano. Não sei o que tá acontecendo, acho que... Não sei também, não sei mesmo. Sempre que eu vou tendo... Eu vou ver se esse aqui dá pra gravar, né? Que eu... É o... Que é o último não deu, né não... Que o último não deu. E. Mas eu vou fazer o que, né, não... Não, vamos re... não vamos reclamar, né? Que. Esse aqui eu tô gravando. Vou ver se dá pra mim editar certinho, velho. Aí se desse jeitinho aqui der, eu vou gravando assim. Né? Isso aqui tá ficar? Tá parado ali que não é borro. Falei, mano, eu sou muito ruim, cara. Mas eu tô eu fico tentando aqui gravar meus vídeos, mano, porque cara, uma coisa que eu adoro fazer, eu tenho que falar isso: mano. coisa que eu adoro fazer é gravar vídeo, porque eu não tenho com quem jogar, sabe, eu... é. Não... Ah... Eu não tenho... Eu agora aqui meus amigos tava aqui me ligando, mas... Eles ligam mais é para jogar, sabe? Então... Eu uso, uso... Eu converso com a câmera, não né? Câmera não, né? Nesse momento que eu tô conversando com meu celular. Porque eu não tô usando câmera. Então... Gente, é sério, se inscreve aí. Assiste o vídeo até o final. Por favor, cara, que vai ajudar bastante Eu... Vou fazer um... Tudo pra tudo de tentar trazer vídeo bom Deixa eu ver aqui Deixa eu ver... Eu tô eu tô? Sozinho. É... Ah, Mas... Eu espero que isso aqui dê pra mim gravar, né? Tá... Errei Espero que isso aqui dê pra mim gravar, mano Inclusive... Essa textura que eu peguei lá no canal do zec canal dele tá na descrição. Mano, é... O Zeke quase desistiu do canal dele. E eu vou explicar. É, é... Ele quase desistiu do canal dele. Eu não tinha desistido no começo da minha série com mods. Mas agora que meu Minecraft fica travando, fica lagando, não, não entra. Eu... eu vou tentar fazer sem assim 1.17. Se 1.17 não der, eu vou ter que. Eu vou ter que fazer na... Na... Na 1.16 mesmo. Mas, é... Se não der, eu faço na 1.16 mesmo, não tem importância. Porque 1.17 ela tá bem bonitinha, né, mano? Tá bem legal. Tá bem da hora. Tá bem da horinha. E... Tá muito da hora mano. Né? 1.17. Tá com essa nova atualização das montanhas. Tá muito da hora mesmo. Tá muito da hora essa atualização das montanhas. Uma atualização bem da hora. Porque adiciona, adicionou essas novas montanhas aí. Só que o problema dessas novas montanhas é que tá travando muito, né? uma montanha trava muito no meu computador. É isso que tá causando muito do lag que fica no. que tava no, no meu vídeo lá. E esse negócio aí da. Inclusive agora comprei um mouse. No... Minha avó comprou um mouse novo pra mim. Porque.. Porque meu outro mouse era sem fio e a pilha acabava muito rápido, né, mano? Só que não teve.. Só que a gente já teve um mouse sem fio, sabe, mano? acaba muito rápido a pilha, Eu gastava muito dinheiro só com pilha, mano. Então, é melhor ter um ter um mouse com fio. Esse mouse aqui é muito ruim para quem joga, se vocês quiserem ver, ver um vídeo do meu setup, comenta aí. É mo... É muito é muito muito ruim para quem para quem joga pra quem joga SkyWars, por exemplo. Porque quem joga Skywars dá muito clique, né, mano? E Bade Wars também, mano. Pra poder matar, dá uns clique do caramba aqui. Então ele só aguenta 3 milhões de cliques. Então isso é um problema gigantesco, mano. Aguentar só 3 milhões de cliques. É um problema gigante, é sério. um problema muito grande. É um problema muito grande, um problema muito grande mesmo. Eu só aguento 3 milhões de cliques. E agora eu tô até melhor aqui no Bad Wars. No Bad Wars eu também era bem ruim, velho. É... Porque você tem que ficar matando as pessoas. E é muito difícil, né, mano? Fazer, fazer isso com... Com... Ah, mano, como é que eu falo, velho? Eu não sei como é, eu, como é que eu falo isso pra vocês. É muito difícil... Jogar com... <risos> É, o... Inclusive o eu, eu nem sei o que eu tava falando mais, eu esqueci. Desculpa, eu sou eu sou assim mesmo. É, mas o mouse, esse mouse aqui, ele tá até me ajudando a jogar, mano. Eu tô ficando, eu já matei várias pessoas no Bed Wars. Bed Wars não, Sky Wars. Inclusive no Bed Wars também, né? Tô até melhor no Bed Wars aqui. Quebrei a cama já. Coisa que eu não conseguia fazer antes. Já destruí minha cama, que coisa. Coisa que eu não conseguia fazer antes. É, eu não conseguia quebrar uma única cama, mano. Eu é, Eu sou muito ruim no Bad Wars mesmo. Mas parece que esse mouse aqui tá me ajudando a, a jogar. Pera, ele vai ganhar, ele vai. Ele vai ganhar as esmeralda. Aí. Joguei fora, joguei fora, joguei fora. Ele ia ganhar as esmeralda, ia ganhar essa partida. Não quero. Não quero que quem me matou ganhe a partida, né? É. É meio difícil na hora de editar gente, porque eu tenho que sincronizar o áudio, né, mano? Que o áudio, vocês sabem, no começo não começa na hora. É... Agora eu tô tentando melhorar minha edição, tô... tô fazendo meu máximo agora, tô tentando aprender também a editar. Tô tentando aprender a fazer uma textura para o meu, para meu Minecraft aqui. Vou fazer uma textura que eu vou disponibilizar para todo mundo. Todo mundo vai poder jogar. Que... Essa minha textura que... que não vai misturar vários blocos mano. Vai ser tipo Eu vou fazer a textura pra Bad Wars também Mas não vai ser o caso desses... dessa aqui Que eu vou querer fazer Essa que eu vou querer fazer é meio que Vanilla Sabe a textura Vanilla que tem Vai ser meio que a textura Vanilla Mas Mas um pouquinho modificada Sabe pra poder Poder ficar melhor sabe? Pra poder... Não vai aumentar a FPS tá? Vai ficar bonito eu vou querer. Sabe, sabe esses negócios aqui que tá em preto aqui? Eu vou querer deixar ele em, em roxo, mano. Porque vocês sabem que o nome do meu canal é Ender, né, né? É.. Mas eu acho que esse aqui era pra ser o vídeo, mas.. É um vídeo mais explicativo, como diz aí no título. Eu queria explicar pra vocês porque que eu tô. Por que, que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo? Vou tentar tentar gravar uns vídeos aí vou tentar gravar o vídeo do meu setup que também não é aquele setup é tipo mega blaster mas é tipo, sabe aquele setup que custa benefício? é tipo isso porque acho que, um, quanto que custou o meu computador? meu computador deve ter custado o que? uns 2000. Mil... <coughs> epa! meu deus, só quase que eu caio. deve ter custado aí uns 2 mil é... é um pc muito bom ele só não roda Minecraft com mod né? Que ele tá com, ele tá com esse problema aí de, de memória RAM. Não sei o que tá acontecendo. Inclusive se vocês quiser é, o, o o meu o, as configurações do meu ah, as configurações do meu computador vai estar tá tudo nesse vídeozinho do meu setup. Vai vai estar tá aí também o, o aí na descrição vai estar tá o o meu computador para vocês se quiser comprar. Tá bom eu comprei acho que acho que eu ah, não lembro onde é que foi depois eu vou ver eu tenho esse probleminha né? esse probleminha aí de eu esqueci as coisas eu sou... sou um pouquinho esquecido mas cara epa! Meio esquecido É, tem um problema Bem, bem grande Que você não gosta de esquecimento Mas tá Não era pra ser esse o vídeo Era pra ser um vídeo mais explicativo É porque pra mim, mano Se, se desse Eu gravava, sabe eu tava gravando o dia inteiro, mano eu, E esse vídeo explicativo Mano, eu queria fazer em formato de live mas formato live não deu muito certo por causa desse negócio do meu microfone. então live por enquanto só vou conseguir usar o microfone daquele outro fone lá. vou vou dar um jeito que não sei. talvez eu até consiga dar um jeito de de fazer o, o microfone do fone, do microfone funcionar sem ter esse negócio aí. Porque esse negócio aí é bem chatinho mano. mas esse foi o vídeo, só, só vou terminar essa partidinha aqui Já quebraram nossa cama, já Só vou terminar essa partidinha aqui pra Pra encerrar com chave de ouro, né Encerrar com chave de ouro, nada, né Porque eu tenho certeza que vou perder essa partida aqui, mano É pra vocês é é poder assistir, né, mano Cara, só tem eu no meu time Meu parceiro morreu, velho É, mas... Tá bom aqui, né, velho Vou ver se eu consigo gravar algum outro vídeo, mano Mas agora o vídeo eu só vou gravar outro... na próxima semana Só na próxima semana que eu vou gravar vídeo Hum, merda Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda merda velho, elas quebraram minha cama e agora não, e agora não quer deixar eu quebrar a zela Aff, pronto, gastou bola de fogo à toa parabéns imagina, ah não velho vé... não, não fiz isso cara, então eu vou fazer o seguinte não terminar esse vídeo aqui mano. eu vou vir aqui no Skywars aqui Skywars, como vocês sabem que eu sou ruim eu já vou, eu já vou logo pular no void só pra poder finalizar o vídeo. Aff, velho. 60 segundos. Eu não sabe que 60 segundos. Ah, bom. Aí, beleza. Porque eu quero terminar esse videozinho aqui voando, porque é muito legal, né? Não tô lucrativo. Então vamos, vamos ficar aqui no F5 já. Eu já vou logo pular no void. Vou morrer de uma vez. Stella, mamãe tá falando pra você, pra você ir tomar banho. Então, gente, esse foi o vídeo. Gente, é da ideias aí de vídeo, mano. Porque eu tô sem ideia mesmo, velho. tô querendo trazer vários vídeos, mas tô sem ideia. Porque agora agora não sei se vocês é sabem, mas eu vou trazer vídeo todo sábado às sete horas da noite. Inclusive eu vou terminar esse videozinho aqui, já vou editar ele já, porque amanhã eu tenho escola. Então eu vou editar esse videozinho aqui logo quando eu terminar de gravar ele aqui. Não gravei a Facecam porque gravar, F... gravar a Facecam dá muito mais trabalho do que só, eu, só gravar o áudio. Vou ver aqui se eu consigo arrumar meu fone aqui, meu microfone aqui pra poder gravar pra vocês, beleza? Então obrigado por pra quem ficou até aqui. E pra quem ficou até aqui, gente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, Enderlin, tá bom? Comenta aí, Enderlin, se você ficou até o final do vídeo. Comenta aí, aí, que eu vou dar coraçãozinho. Eu dou coraçãozinho em todos os comentários. Alguns eu respondo, mas o seu eu vou responder com, a, com, uma, com uma resposta muito mais legal, beleza? Então esse foi o vídeo. Tchau, falou. Fui! Eu não sei é